Tudo bem? Aqui quem tá falando é a Flavinha Da Ginástica Artística E eu vim dar um recado pra vocês As Olimpíadas de Tóquio 2020 foram adiadas para 2021 Agora nós, atletas, podemos respirar aliviadamente Pois vamos ter tempo pra treinar e se cuidar também E eu quero pedir pra vocês também Continuarem se cuidando Não saiam de casa Lavem bem as mãos Passem álcool em gel Se cuidem, gente Cuidem de você e do próximo também E continuem fazendo exercícios aqui junto comigo Eu tô aqui todo dia postando o meu Instagram também, fazendo vários exercícios. Continuem fazendo exercícios em casa, se mexendo. E é isso aí, gente. Um beijo.